Olá! Nesse vídeo irei ensinar como fazer uma câmera escura. Você irá precisar dos seguintes materiais. Uma lata, pode ser qualquer lata, de conserva, de leite. Papel vegetal, pode ser papel manteiga também, desde que seja fosco. Não pode ser papel de caderno ou transparente, pois o experimento não daria certo. Papel escuro. De preferência, uma cartolina ou papel color preto. Caso não tenha, escolha o um papel mais escuro que tiver. Dois elásticos, um prego e um martelo. Primeiro, no fundo da lata, faça um pequeno furo no meio com a ajuda de um prego e um martelo, para que possa entrar luz. O furo deve ter entre 1mm até 2mm, não pode ser muito grande. Recorte o papel vegetal um pouco maior que a boca da lata. Envolva a boca da lata com papel. Fixe com o um elástico. Certifique que o papel esteja bem preso. Caso queira, pode passar uma fita para que o papel fique bem firme na lata. Certifique que essa parte esteja bem esticada e plano possível. Com papel escuro, enrole ao redor da lata. Confunda onde está o furo para fora e fixe com um outro elástico. Certifique que o papel esteja bem preso. Caso queira, pode passar uma fita para vedar bem o papel. Não pode deixar entre a luz, entre as frestas, pois você irá observar por aqui. Pronto, sua câmera estará feita. Para testar, aponte a câmera para um local bem iluminado e visualize o que acontece pelo papel vegetal. Lembre-se de colocar essa parte bem perto do olho. E vedar bem a luz em volta. Caso entre luz, você não irá conseguir ver o que acontece. É isso, pessoal. Obrigada.